Oi, eu sou o Cup e eu estou numa localização diferente hoje porque eu vou fazer uma coisa diferente. Eu estou no banheiro da minha casa e aqui, interessantemente, tem até uma luz boa. Eu vou, pela primeira vez, passar maquiagem em mim mesmo. Eu nunca passei maquiagem, a minha única experiência com maquiagem foi nesse vídeo que eu fiz com a Jojo. E não foi nem em mim nesse vídeo, foi na Jojo. Que eu passei nela Entretanto, eu não sou ignorante Eu sei mais ou menos pra que cada coisa serve Mas eu tenho zero experiência Então eu realmente não sei o que vai sair E aí eu decidi gravar Eu perdendo essa virgindade De maquiagem sem enrola, bora começar, porque eu posso fazer algo meio maquia e fala, né? Ah, eu vou começar pelo primer. Eu vou mostrar as coisas que eu tô usando, mas eu não sei se essas coisas são boas ou não. Mas eu vou mostrar, porque você que tá assistindo talvez saiba. Eu não sei como fazer esse primer sair, Muito legal, saiu só uma meleca. Eu sei que isso aqui é... Pera, será que eu tô pensando mais? Eu não sei mais. Socorro! Já tô com medo! <risos> eu sei que isso aqui você passa antes de começar a maquiar. Por Porque... Eu tenho certeza é... então, aqui, o que eu, faço agora? eu acho que é corretivo e depois a base A base vai de cima do corretivo Corretivo serve para corrigir falhas Eu sei que o pessoal usa para esconder olheiras. E eu lembro muito de ter visto pessoas falando se lance de fazer um triângulo Fazer um triângulo assim Para baixo Mega proporcional eu tô vendo. Meu Deus, que triste esse lado aqui Eu sei que também usam para iluminar o nariz mais claro, Sim. né? Viu? Eu tô, eu tô um pouco confiante Isso Não vou pedir. Eu realmente não faço ideia De como que eu Espalho Socorro Eu tô achando que eu tô jogando mais pra fora do que eu... Não sei Não sei o que eu tô fazendo É pra ficar assim mesmo? Deixa eu tentar usar esse pincel Deixa eu passar na testa. Meu Deus, eu tô branco, tô parecendo um fantasma. Meu Deus, isso de base. Calma, é Calma, cara. Cadê meu corretivo? umas formas, assim, pra parecer que eu tô sendo intencional, que eu tô fazendo algo geométrico, super bem planejado, mas, na verdade, no, no fundo mesmo, é só... Chute de meu Deus, essa... essa vassoura que eu fiz aqui tal, tá? não sei. <risos> não sei o que tá acontecendo, não sei. É, acho que eu tenho que passar aqui em cima também, né? Eu tô eu tô sentindo que eu tô usando um corretivo quase como se fosse uma base. Ui, eu não mostrei o corretivo. Aqui okay, tô com a cara branca. Vamos passar base. Base líquida. Base eu acho que vai nem tudo, né? Eu que passar o corretivo aqui em cima dos olhos também. Tá bom, eu... eu meus sentimentos... No momento tá sendo, um instante eu me sinto confiante, tô falando, hum, acho que ela também vai ficar legal. Por outro momento eu tô falando, caramba, o que que eu tô fazendo? Eu não faço ideia. Agora tá sendo um desses momentos. Por enquanto, eu tô meio assustado com minha cara, porque eu tô parecendo um, um, um Valdemort, não sei. Você que tá assistindo e conhece sobre maquiagem, tá olhando e deve tá rindo de mim de alguma coisa que eu tô fazendo e eu não faço ideia do que é. Porque eu tô me sentindo maravilhoso Agora eu tô fazendo os movimentos positivos Acho que eu passei mais corretivo de base Então vou passar mais vou Passar no bigode vou passar aqui Não sei Acho que fica meio estranho que eu tô passando em cima da barba, não é? Não sei Isso início parece uma boa ideia, mas agora não tá aparecendo. Vamos só seguir em frente, gente Deixa Agora eu passo Vamos começar os olhos, né? Ai, legal, eu não faço ideia <risos> Socorro então assim, eu vou querer fazer uma coisa mais dia a dia Uma coisa que você pode acordar, usar na escola e tal Achei aqui uma coisa, parece que tá escrito sombra Então acho que eu vou passar Como? Vamos descobrir É um, um processo de criatividade aqui Gente, vamos na fé Parte do meu conhecimento sobre maquiagem Como vocês já viram já é ótimo, né? É baseado em RuPaul's Drag Race e Não é como se o RuPaul's Drag Race ensinasse qualquer coisa, né? Eu acho que eu aprendi mais a fazer shading em RuPaul's Drag Race do que... Maquiagem Tem um lápis engraçado aqui com um negócio atrás Eu tô querendo algo escuro pra outro lado Um lápis aqui De Passar hum. Tá dando certo, meu Deus oh. Oh. Ah. Tô certo Gente do céu Vocês devem estar achando, ah meu Deus do céu, mas tá horrível Gente eu não sei o que eu tô fazendo, preciso dizer isso de novo Fecha o olho e usa o outro olho, babaca Ó, oh, tá um conceito, existe um conceito aí Ai, tem delineador. Porque eu sei que existe técnicas que fazem o gatinho bonitinho Pro embalo da coisa eu vou tentar fazer sozinho Vamos ver se é tão difícil Alguma coisa reta, né? Ai meu Deus, eu não sei Eu não sei o que fazer Eu não sei Canta e calma, muito calma nessa hora acho que eu fiz um contorno bom, Deus, meu Deus, tô com medo de preencher e borrar ah, Não acredito Gente, tá melhor do que eu achei que ia sair, tá só um cotoco, mas tá melhor do que eu achei que ia sair você vê que eu tenho altas expectativas pra mim, né? Opa! Vocês nem perceberam que eu saí, né? Por causa das maravilhas da edição de vídeo mas o que aconteceu? Aconteceu que o espaço no meu celular encheu e o vídeo corrompeu, então eu perdi uma parte do vídeo de eu passando batom. Mas tudo que eu fiz foi passar batom e borrar um pouco e tentar consertar com o corretivo. Eu não sei se deu certo, eu tô sentindo aqui, eu tô vendo que ela tá meio rosa, borrado de rosa. Eu não mostrei o batom que eu usei porque ele tá completamente sem nós. Esse aqui, gloss. Gloss que eu vou ah, usar não, isso é... Brilho labial, não sei qual é disso. Nossa! Meu Deus! Meu Deus, isso aqui é muito gostoso de. <risos> isso aqui é muito gostoso de colocar. Agora eu sei que tem um negócio de chupar o dedo, né? Minha boca depois disso aqui ficou tão brilhosa Gente, tá refletindo o mundo Olha pra esse reflexo Gente, dá pra me refletir Olha, dá zoom aí, dá zoom Dá zoom, olha o reflexo Meu Deus Blush, matei O escuro, claro, escuro, claro escuro. Esse escurinho, Blush, maçã do rosto E eu não, não quero ficar parecendo uma fantasia de Brunina E aí, gente? Falta mais alguma coisa? Tem, óbvio. Meu Deus do céu. Rímel. Bem blogueirinha. Tô me sentindo tão blogueirinha que vocês não têm. bem. com medo agora de borrar tudo. Meu Deus, eu pisquei bem na hora. Eu tô com medo. Eu tô com muito medo de me mexer em borrar, gente. Eu tô com muito. E agora? Eu tenho que pentear? Eu tenho isso aqui. Eu tenho que pentear? Não sei. Aqui eu sei. O que é. eu sei o que é. Voltei a ficar confiante. A ah. minha confiança voltou, ó. Subiu a barrinha. É assim que você faz, menino. Você chega, coloca, entra ali e dá uma esfregadinha. Não, quase. Eu senti ainda na minha pele. Meu Deus do céu, fiquei branco. Gente, fechou? Fechou? Eu acho que fechou. É uma make, assim, ó. Uma coisa pro dia a dia. Eu acho que tá bom, gente. Meu Deus, eu parei pra olhar aqui direto. Tá legal. Olha pra isso, trans. Ah! Vamos pra um lugar com melhor luz. Você está preparado, Rubo? beleza, Eu quero unha de garoto, corpo, Corpo, Corpo, Corpo, Corpo, Corpo, Corpo, Achei bom. Eu tô sendo bem honesto ao falar que eu achei bom. Eu não esperava que ia ficar assim. Eu acho que ficou muito decente. <risos> Carol. Eu achei isso aqui bem divertido, na verdade. <risos> Foi meio um pouco frustrante. Mas foi divertido. Se vocês gostaram desse vídeo, me diga nos comentários o que vocês acharam. Se acharam divertido, o que mais podia fazer pra deixar mais interessante. E talvez eu faça, não sei se eu vou fazer. Mas talvez... Ah! fazer maquiagem drag. Ah! Vou fazer drag. Ah! Mas enfim, é aqui que o vídeo termina. Eu não tenho mais nada pra mostrar. Mas eu tô maravilhoso em ficar olhando pra mim mesmo. Eu acho que se eu fiz aqui, isso aqui, eu posso melhorar. Hashtag CupBeautyGuru, hashtag CupMaquiagem. Não sei o que fazer, hashtag. Gente, agora eu tô vendo, eu tô mexendo meio laranja. Uhum. Não, não quero achar defeito. eu tava mexendo tão bonito. Do ah, meio laranja. <risos> Gente, a minha autoestima vai acabar aqui. É melhor terminar o vídeo enquanto eu tenho uma boa autoestima enquanto eu tenho uma boa autoestima. Eu só arroba apenas cup em todas as redes sociais. O é mais close? Cada um, cada um close? close? Eu quero é close. Eu quero é mais close. Cadê close? Um, Cadê um close?